Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa. E Eu sou Rafael. Tudo bem com vocês? E a gente faz parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo e viagens. Ah. Hoje vamos falar de um assunto que foi pedido há muito tempo. Ah. E você tentou enrolar. Eu não enrolei nada, não. <risos> e hoje a gente está aqui para falar do que, Rafa? Um uma coisa que um casal vai junto, em suas horas, a sós. Ah, eu acho que é sexo? É alguma coisa assim, parecida. <risos> a gente já pode começar falando sobre o problema do nome. Porque você não gosta que eu fale sexo. é Eu prefiro outros nomes, outros adjetivos. É. O pessoal, no geral, gosta de falar de fazer amor, dormir... É crença, é assim por aí vai. É. Cada um com seu próprio adjetivo. É, pra mim é sexo, sexo, sexo. Sexo. É, olha, olha. <risos> Mas ok. Pelo menos hoje a gente entrou em acordo. O título do vídeo é sexo, sexo, sexo. Hum. Ok. E esse tema, ele surgiu, foi do pedido de uma inscrita. Isso. Já passa alguns meses. É, e por que a gente demorou tanto para gravar? Oh, não. a gente combinou que falaríamos <risos> sobre o assunto quando o nosso canal chegasse a mil inscritos. 1011, você tinha falado. É isso, é verdade. <risos> Acabou que a gente está gravando no dia 10 do 11, né? Sim, correto. Que é o dia do nosso aniversário de casamento, um e... tema picante. Picante. Sete anos. Vocês me dizem aí, a crise dos sete anos ela começa no aniversário do sétimo ano ou é ela fim. se encerra no aniversário do sétimo ano? Porque a gente não entrou num acordo aqui. Para mim é assim: quando a gente começa o um relacionamento, o um casamento e tudo mais, a gente começa a contar do tempo, ou seja, o primeiro dia é o primeiro ano ele se encerra no aniversário do primeiro ano, porque a gente completou um ano. Então estamos completando hoje sete anos, portanto a mãe é o início do oitavo ano. E só o Rafael que conta assim, porque uma criança, ela tem quatro anos, quando ela faz o aniversário dos cinco anos, é que ela começa a falar que ela tem cinco anos. Ué, no início de cada ano, eu já coloca um ano mais na minha idade, porque eu tenho que contar, então eu está certo minha mãe. Vocês estão vendo, né? Ema, Ema, cada um com seus problemas. Vamos ao assunto principal. Ah, mas antes eu vou pedir para você se inscrever. Se inscreve, curte, compartilha, aperta o joinha que ele ajuda muito a gente. É, nós queremos dar uma subetina porque queremos mais e mais gente para a gente poder falar mais coisas sobre nós, sobre onde dizer é tudo, mas quanto mais gente, menor. Rafael adora uma plateia. Isso. Ok, então a gente vai começar tá. Esse tema é um tema bem difícil porque toca vários tabus tá. E eu acho que eu queria começar, antes de falar de sexo, propriamente dito, falando duas coisas tá. A primeira coisa é, meu, não precisa ter pressa tá. Pressa para quê? Muita gente tem pressa porque eu vejo que as meninas, hoje em dia, cada vez mais cedo, tem essa preocupação de fazer sexo. E a gente vai ter a vida toda, toda, para fazer sexo. Então, não precisa ter pressa. As mulheres têm vantagens orgânicas sobre os homens. A gente vai poder fazer sexo até o fim e ainda ter orgasmos até o fim. Mas vocês conseguiram conquistas da indústria farmacêutica? Ona, nós temos uh, pílulas, que se chama Viagra, Cianis, o Prima. E não só isso, mas também tem os chamados brinquedos sexuais. No set shop tem um monte, é só em grande escolher. É, não quero saber o que você vai escolher, tá bom? <risos> <risos> nem eu, nem eu. E também tem bonecas, tem a indústria da pornô. Mas por favor, não exagere no pornô, porque tem pessoas que te gritando assiste pornô, que acaba... Tendo uma expectativa irreal do sexo, é no fim acaba puxando ou não fazendo ou não se satisfaz. Cuidado, tá bom? Ah, isso é importante, porque os meninos em especial, eles acreditam que o sexo tem que ser performático Sim. igual num filme pornô. Isso. E não é assim. Não. Ninguém. Nem o desempenho, <risos> nem os corpos. É também quanto mais você vizinha na pornografia. é menos você se satisfaz. Então você precisa de mais, mais, mais, você acaba tecendo e descobrindo novos horizontes. E não é legal. Então cuidado. Isso. E a outra coisa que eu queria falar, já que a gente vai falar de sexo, é que é sempre importante fazer sexo seguro. Sim, com certeza. Então, assim, a gente está falando de sexo e a gente pressupõe que todo mundo aqui é maior de 18%. É? Eu vou colocar esse vídeo como para maiores de 18 Mas é importante a gente ter essa consciência De que a gente é responsável pela nossa saúde Com certeza E outra coisa, do mesmo jeito que quando a gente olha pra a cara Não vê autismo Quando a gente olha pra cara das pessoas A gente não vê doenças sexualmente transmissíveis é, Isso é verdade Não tá na cara É, é tão bem foda. Não se carne, não tenha vergonha e pedir para você ser seguro, pedir para o seu parceiro usar camisinha, usar pílula ou qualquer outro método de prevenção, não tenha vergonha, e se você porventura vier se casar ou ter algum amor noivado, faça exames para ver como anda a sua saúde sexual, se você não tem nada, garanto que você Esteja seguro ou seguro, e seu parceiro também. É, e lembrando que a pílula ela não previne contra doenças sexualmente transmissíveis. A só apenas contra gravidez. Ah, e hum. agora a gente vai começar. Ai, tá bom, Vamos lá. Meu, pra me dar coragem, já aperta o joinha. <risos> <risos> ok. Hoje a gente vai falar do impacto que é o autismo com relação ao sexo. Sim, certo. Não é fácil. Não é fácil. Começamos com você. Bom, eu até fiz uns apontamentos para mim não me perder. Primeira coisa que eu quero alertar é que ninguém é igual a ninguém, nenhum autismo é igual em todo o mundo, e o que eu estou falando é a minha experiência com relação a sexo. Eu sei de outros autistas que se parecem comigo, como eu também sei de outros autistas que são o oposto do que eu vou falar. Então, se você se identificar, ok, ok. Agora, se você não se identificar, não tenta desvalidar o que eu estou falando. Porque isso é triste, é triste quando as pessoas desvalidam uma coisa tão íntima que a gente tá abrindo pra tentar ajudar as pessoas, uhum. não é? é muita pressão, mas ok, ok, eu vou falar porque eu quero e porque eu queria ouvir de outras mulheres também isso. Porque eu sei que não é o padrão normal. Uhum. A primeira coisa então, vamos começar. Uf. Relaxa, amor. Eu sei. Você entende, né? Tá. A primeira coisa que eu quero falar, eu acho que o sexo ele é super valorizado na nossa cultura. É. Um gentinho. É como você escuta música, o funk. você tem as novelas, os filmes, o seriado, este tipo de coisa toda. Nós temos uma super exposição. Só que isso também é contraproducente porque faz você pensar que você tem que estar à altura do desempenho sexual com seu parceiro. Não só isso, como que se para uma relação estar Boa, bem e estar boa o sexo tem que ser uma coisa incrível entendeu o que eu tô falando? completamente e eu acho que não é isso eu acho que uma relação ela é muito mais do que sexo uhum. É muito mais eu acho que o sexo é tipo um pedacinho um uhum. pedacinho só que a impressão que dá é que as pessoas pegam esse pedacinho e focam tanto nele e esquecem todo o resto porque o resto é que fortalece a relação é o resto o sexo ele é um bônus eu entendo assim, entendeu? é, tem gente quem acha que tem que fazer tudo o sexo é super satisfazer o outro deixar feliz levar até o céu, até as nuvens ou oh, gente você tem a vida toda para fazer sexo você tem vários dias vários momentos para variar um pouco a cada vez até descobrir o que você acha ideal seja a duração seja no a, a frequência posição. também a frequência Sim. porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas elas passam pro mundo a ideia de que você tem que fazer sexo todo dia e eu já ouvi isso você também já ouviu isso a gente tem a impressão que tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia, né? E eu acho que isso é uma mentira. Se você pegar as pesquisas de sexo, a gente vê que isso é mentira. Isso é. É... As pessoas elas ficam mentindo e criando uma fantasia e daí o... as outras pessoas que ouvem começam a acreditar e tentar viver isso e não dá. Não dá, não dá não, pra não você dá. viver assim. Não, não dá. O brasileiro em mente... As duas vezes por semana. O americano, uma vez por semana. Eu estou citando se de cabeça pelo clome, né? Mas também, com o passar dos anos, a frequência também cai. Tá, e está diminuindo. Eu vi uma pesquisa falando que, em especial com relação aos homens, a frequência está diminuindo porque eles estão gastando mais tempo com outras coisas. Sim. em especial, videogame. No Japão, por exemplo, mais ou menos... Um terço dos adultos ainda é virgem. E entre os casados, a frequência é mensal. Para você ter uma ideia. Vamos mudar para o Japão? Não. <risos> Não. <risos> vamos, amor? Vamos? Ai, amor. Você quer ser japonesa? Não, eu só quero estar lá na estatística deles. <risos> a gente vai ser um ponto fora da curva. Ai, ai, ai. Então vamos lá, eu acho que primeira coisa então é a questão da falta do interesse. Não é que eu tenho falta de interesse em sexo e nem falta de interesse em você, é que eu tenho interesse por outras coisas de uma forma tão exponencial, que é o tal do hiperfoco, que às vezes simplesmente eu esqueço. Enquanto que eu tenho interesse, eu tenho vontade, só que a gente tem que achar alguma maneira, isso foi assim no começo, a gente tinha que sintonizar e calibrar para que as nossas frequências se ajustassem até chegar ao que a gente considera ideal. É, a gente não vai entrar nesse detalhe da frequência porque eu acho que cada casal tem que conversar Sim. e achar o seu. Agora a gente vai para a parte da rotina também, eu acho que a questão da rotina impacta na questão do sexo. Hum porque eu gosto de saber, e você sabe, eu gosto de saber quando vai acontecer hum. eu não gosto daquele negócio da surpresa, pra mim não existe muito na verdade é bem raro quando acontece aquele negócio do encostou e vamos lá não existe muito isso, a gente sabe ou um tipo aquele tipo de cenário que você vê em novela, filme em que o rapaz chega na casa e a menina está lá, com pouca roupa, sem minua a mágica acontece. É, aqui não é bem assim. A gente tem uma rotina, né, Rafa? A gente meio que já sabe qual é o, a data que as coisas meio que acontecem, não é verdade? E daí a gente meio que sinaliza. Então a gente já testou várias formas, tipo de de manhã a gente combinar para de noite, não hum, era? Né? Daí agora a gente tem esse esquema, a gente sabe que vai acontecer naquele período de dias ali e oh, na verdade aqui é de noite não é muito legal para ela é. porque ela fica agitada e acaba não dormindo direto é tem isso também então assim o que, que acontece eu prefiro sexo de manhã porque daí toda porque para mim sexo é uma descarga sensorial que é sem tamanho sem tamanho porque uhum. Tem a questão de você beija mais, você encosta mais, você esfrega mais, ela você esfrega mais. Ela gosta de esfregar mais, é. ela não gosta. Você aproveitou para esfregar, né? Mostra Sim. de novo, Rafael. Pode reagir, não. <risos> eu não gosto, não gosto. Não, tá. tá vendo? Ela não gosta. Se eu quiser esfregar mesmo, é. eu tenho que avisar a mozinha, vou esfregar você, então aguentar. Mas ela tem que estar mentalmente preparada é. para essa sensação. O que a gente faz? A gente sabe que existe uma semana em específico no nosso calendário que daí é liberado com esfrega. Não é, amor? Então, o Rafael, nele, a gente tem esse padrão. Então, vamos falar assim, a cada três semanas tem a semana do esfrega. E daí eu me preparo mentalmente e acaba rolando. Uhum. Porque eu sabendo... O jeito que vai ser, eu já venho, tipo, desde de manhã, desde o outro dia. A gente vai se organizando e eu consigo controlar a minha mente pra tornar a, a sensação boa. Uhum. Porque fazer sexo é bom, só que você tem que ter um parceiro que entenda os seus limites pra você ir calibrando com ele, pra você sentir prazer. Uhum. Porque não é só um que tem que ter prazer, você falou isso, né? É, isso. E daí, a gente vai entrar naquilo que você me perguntou logo logo antes. Ah. Os tipos de amor. Ah, isso. Que na verdade seriam os tipos de sexo, né? Eu ouvi, eu adoro podcast. Primeiro podcast que eu indico, Introvertendo, o melhor de todos, onde autistas conversam. Uhum. Se você for assistir o Introvertendo, começa pelo episódio 73, que é o meu. Eu amo, amo. Só que tem um outro podcast que eu também gosto muito, que chama Mamilos. Nesse podcast tem um episódio que chama Sexoterapia, e algo que eu ouvi lá, eu achei incrível. Porque eu acho que explica não só a nossa relação, como também é uma luz para a relação de muitas outras pessoas. Que é a questão de... O sexo, ele pode acontecer de três formas. A primeira é sem amor. É. Existe gente que consegue fazer sexo por sexo. É, tem gente que só quer se divertir, quer o por prazer físico, tem obras para aliviar o estresse. Algumas, tipo, ah, que se e tudo, vou lá e vai. Sabe? É. É o tal também dos amigos com benefício, não tem, também tem amor, é, não é amor, é uma troca, uhum. né? Então esse é um tipo de sexo, sexo sem amor. Daí tem o melhor de todos, que uhum. é o que eu acho mais legal, que é o sexo com amor. É você ama tanto a pessoa que você quer fazer sexo com ela. E é legal isso, porque assim, o sexo é um negócio íntimo, é uma troca, é um momento assim, que eu acho que não tem palavra para explicar. É um momento nosso. É um momento Simples nosso. Assim. é assim. E é legal, é legal, mas assim, não é aquele negócio que a gente vê nos filmes da televisão. É, não precisa romantizar <risos> muito. Não é assim. Nem cara tanto, tá bom? É. E nem achar que vai demorar horas, dias, sexo tântrico, não tem nada disso. O nosso sexo normal é. meio que. A duração é definida por nós mesmos. É. Simples assim. Mas assim, eu tô falando que o sexo nosso, no normal, é um jeito, tipo, um pouco mais rápido, menos esfrega, não é verdade, amor? Para mim não ficar tão agitada sensorialmente. Uhum. E daí tem o dia do esfrega. No dia do esfrega é liberado, né, amor? Não, uhum. <risos> não. Daí, o Rafael curte. E daí, eu também esfrego ele. Porque, além de não gostar de esfregar a mim mesma, que me esfreguem, eu não gosto que me esfreguem, eu não gosto muito de esfregar os outros. Mas o Rafael é um marido muito romântico. Então, ele gosta de cafuné, ele gosta de esfrega. Então, a gente espera esse dia especial. Agora, existem momentos onde o Rafael quebra a rotina. Uhum. Rafael, não. ele é abusado. Admite. Tive o que gosto fazer. <risos> e nesse dia, é o dia que acontece o terceiro tipo de sexo. Hum. É o dia em que eu, por mim, Vanessa, não tava tão assim. Eu preferia virar e dormir. Mas daí eu olho aquele marido todo gostosão ali, na vontade, eu falo assim, ah... Amo tanto ele, vou deixar ele na mão. Não, tá bom, amor, vai rolar. Esse é o sexo que não é sexo sem amor, não é o sexo com amor, do jeito esquema, do jeito que eu tava falando. É o sexo por amor. É quando você ama tanto a outra pessoa que você fala, ok. E você tá falando, ok, porque você ama muito ele. Então, assim, é um mito de com amor, mas por amor, na verdade. Uhum. Porque a gente, às vezes, não consegue controlar. E já teve vezes que eu te acordei, né, Rafa? É, algumas vezes, sim. Então, acontece. Eu acredito que se a gente esperasse eu ter vontade, as coisas talvez rolassem mais no esquema do esfrega liberado. Mas a questão é que, para esperar eu ter a vontade, em especial porque tem tanta coisa sempre na cabeça, e esperar muito, né, Rafa? É... Não é fácil, até porque as coisas são diferentes para pessoas que possuem é, autismo, seja qual for o grau que é. Com uma pessoa neurotípica, a compreensão delas é diferente. Tem que ter paciência, tem que ter compreensão. O é, um jogo de cintura é também importante ter o diálogo. Estava conversando no assunto, estabelecer algumas regras, algumas diregências, enfim. É um conjunto de coisas que vocês tem que fazer para que tudo dê certo. É. Não esperem que vai ser assim pá, pum. É, não é, não é verdade. Assim. A gente está faz sete anos juntos, né Rafa? E no começo as coisas eram mais tumultuadas e até mais angustiantes. E agora a gente já achou um jeito, em especial porque a gente conversa, né? Eu acho que o segredo de uma relação é a conversa franca. Porque se você não soubesse o quanto o esfrega me incomoda, você ia continuar esfregando? Não ia? É, porque às vezes, às vezes é inevitável Espregar, porque você faz isso de forma inconsciente, você não congrona o seu amor, você não congrona isso tudo, então você tem que tomar as regras, um pouco, tomar congronada, pensando no bem estar do próximo, né? do outro né, que Sim. próximo, eu vou matar o próximo. Por amor, eu acho que para pessoa ou sabe? Um ah. verbo em pessoa vai definir ele, ela. Tá, que seja, você tem que conversar com seu parceiro. O segredo é esse, totalmente esse. E Rafa, você tem alguma dica para dar para as pessoas? Então, a dica é, é, converse sempre com seu parceiro, com sua namorada, troque mais ideias. Seja frangos e às vezes diretos diga o que você quer, não seja tímido, não seja ganho, não tenha vergonha. Assim vocês vão estabelecer o que é melhor para vocês. Dizendo o é. que você gosta. Isso é importante porque hoje em dia cada vez mais eu, eu me sinto mais confortável no sexo com você porque eu sei como que é e que eu posso te falar tudo. Porque no final é o diálogo que é a resposta para todos os problemas, não é? Isso mesmo, sim. Gente, essa conversa foi tensa. Falaram que os nossos vídeos estavam muito compridos. Eu acho que esse vai bater o um recorde. Eu acho que não. Os outros vídeos mais comprido era sobre um livro. Então, hoje, no nosso aniversário de sete anos de casamento, Isso. a gente abriu falando de sexo. Uhum. Amor, qualquer coisa, dormir, uhum. transar, né? E se você tem interesse em saber mais o que, que nós dois achamos com relação à vida, a dois, uhum. um casal autista e um neurotípico, Neuro lembrando que o Rafa é um neurotípico atípico, você é um neurotípico surdo. Então é um pouquinho diferente, né? Porque um, a surdez também impacta na uhum. sua relação com o mundo, uhum. né? Então, assim, se você quer saber mais da nossa relação, tem uma playlist chamada DRP e lá a gente sempre conversa sobre relação. Se você tem alguma sugestão, se você quer ouvir o que a gente pensa sobre qualquer assunto, manda pergunta, deixa aqui nos comentários. A gente vai tentar ajudar, porque o objetivo do canal é ajudar e é por isso que a gente tá falando de sexo, que é uma coisa super constrangedora. Que eu nunca imaginei que eu ia estar falando isso em aberto. E bobear minha sogra tá vendo. Pessoal. Se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Para nos mandar sugestões. Para os próximos vídeos. entre que nós dois. Isso. A gente vai tentar responder as suas e perguntas. Tudo que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Tá bom? Gente. Não esquece de deixar o joinha, isso ajuda muito o canal, muito, muito. E uma vida boa e leve a todos. Isso mesmo, uma boa vida nova e leve e próspera para vocês todos, tá bom? Ah, e com <risos> sexo, né? Também tem isso. Sexo, tá bom? Ah. Tchau, pessoal. Eu espero, espero que a gente tenha ajudado, né? Era a nossa vontade.